Recentemente em Minecraft Utopia A cidade entrou em caos total Uma nave alienígena apareceu E ameaçou explodir toda a cidade Assim como ela fez com a minha base anteriormente Em uma tentativa desesperada de proteger a cidade Eu comecei a levantar uma muralha Meu amigo Apu invadiu a nave alienígena E o nosso plano é destruir ela O único problema é que isso é só a ponta do iceberg O problema está longe de acabar E com isso em mente Eu e meu amigo Pedrux vamos tentar Comprar o segredo do cofre do banco para tentar buscar alguma solução para salvar cidade. Agora, se você quer saber o que tem no cofre do banco e o que aconteceu, é muito importante que você veja o vídeo o final e se inscreva. LG? Uh, oh. Pô? O que que aconteceu aqui, mano? Eu quem diria Tu, tu pega minha espada, sua armadura Pra derrotar os aliens E tu tava no Havaí? Não, não, não Eu troquei de roupa Eu tava com aquela roupa toda rasgada, doido ah, Só que tá, essa aqui é tá. a única tá. que eu tinha Ela é bonita Eu gosto dela Tá, mas me diz uma coisa aqui Quando que essa muralha ficou pronta que eu não vi? Então, nos últimos dois dias O Jonathan Andrew tem trabalhado comigo Incansavelmente nisso aqui não não, não, não, não Nos últimos dois dias você não tava aqui na cidade Eu tava coletando blocos como A muralha é feita de bloco a, a, a fa Fazer a muralha Olha, é o mais fácil, é só um molde, você percebe que toda muralha é igual. É só um molde que ele joga nos blocos. LG, eu preciso te mostrar uma coisa. <risos> Oi, fa fala. Eu preciso te mostrar uma coisa, só que assim, eu preciso que você não fale para ninguém. Uh... Pera, primeiro, cadê minha espada? Aqui, na mão. Tá, não, era só para testar se você não era do tipo, porque só você tá com ela. Tá, pode falar. Calma, deixa eu ver. Vem pra cá. Aqui, ó. Aqui atrás do hospital acho que é mais seguro, mano. LG, Ué. digamos que eu tenho uma nova arma contra os alienígenas. Pera, o quê? Como assim? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem tô, cá. Chegando, tô chegando, tô chegando. Diga lá pro meu mais novo amiguinho. Nem ferrando. Que É um filhote de Ender Dragon. É um dragão? É, de Ender, do Ender, do Ender Dragon, um filhote. Meu Deus do céu. Tá, mas você consegue voar com ele? Não, ele é muito pequenininho ainda, LG. Eu preciso domesticar ele, velho. Inclusive, você sabe se o Carlinho tá por aqui? Carlinho? Cara, eu acho que o Carlinho deve estar na base dele, porque ele não veio pra dentro da muralha ainda. Tenho quase certeza que ele vai estar lá. Eu preciso falar com ele. Tá, ó, mesma coisa aí. Como é que tá o assunto alienígenas? Quem foi invadir a nave era você, você que tem que saber. Ah, pera aí, eu não te contei. Eu consegui desativar a arma de ataque deles, mas eu não sei por quanto tempo. Tá, pera. Você invadiu a nave deu tudo certo. Você desativou a arma de ataque deles? Sim, e eu entreguei ela pro Delete. Pro Delete? Tá, e onde ela está? Eu acho que dá na casa dele. A última vez que eu falei com ele, tava lá. Tá bom. E por que a nave ainda tá lá? Porque eu não consegui tirar ela. Mano, LG, pensa comigo. Se eu entrar lá dentro e tentar atacar os alienígenas, quem me garante que eles simplesmente não vão destruir tudo? Pera, os alienígenas estão lá dentro ainda? Sim, estão todos lá dentro. Inclusive, você entrou precisava. escondido, então? Você não entrou lá acabando com todo mundo? Não, não tem como. LG, tem muito, muito alien lá dentro. <risos> Mano, pensa comigo, LG. Se eles fizeram aquilo com a minha base e com a tua, quem garante que simplesmente se eles perceberem alguém lá dentro, eles não vão atacar? Ah, pô, porque eles um, poderiam. Eu tenho, ser eu tenho mais um plano, cara, mas se, a gente precisa de se livrar dessa nave para colocar no próximo plano em ação, cara. Era se livrar dessa nave para botar o próximo plano em ação. Sim, eu, eu, eu, eu tenho uma ideia que vai deixar toda a cidade e Tipo, indestrutível. Só que a gente precisa do céu livre. Enquanto esse nave estiver aqui no céu, não dá para fazer isso. Tá, eu vou tentar conversar com o Carlinhos então, para ver se ele me ajuda com o Ender Dragon, mano. Talvez. Tá. Se... Minha pode... espada! Me levou a minha espada! Cara, você precisa da espada? Tá. Ah, eu não, eu não me trafala. sinto bem Qual, sem é? ela. Sei lá, estranha. Tá <risos> bom, tá bom, tá eu, bom. Eu, eu vou encontrar o Delete então. Boa sorte com o Carlinhos, tá? Ah, beleza. Valeu, LG. Valeu. Tá bom. Agora que a gente falou com a Apu, finalmente a gente pode então seguir um rumo na nossa vida aqui na cidade. O meu próximo passo então é falar com o Delete urgente. Prioridade máxima. Tem que fazer uma porta nessa muralha para poder sair, né? Mas, por enquanto, vamos atrás do deletinho. E tô, tô tô me ligando. Alô, alô, alô, alô, hey, é você? E passou o meu número Ah, tava aqui na agenda aqui do comunicador, acho que foi o Pedro que deixou aqui. Afinal, você é o prefeito, né, cara? Ah, tá, eu entendi. Mas tá e aí, qual que é o papo? Qual que é o papo? Dá pra dar um pulinho aqui no novo, novo empreendimento da cidade, o drive-in. Ah, uh, isso é hora de tá onde onde você fez isso? Ah, é do lado da delegacia. Tá, pera aí, eu, eu vou, vou pegar. Vou, vou aí, eu vou a pé, eu vou a pé. Tô chegando, aí, tchau. Tá, então é aqui que é o novo empreendimento do Hars, né? Mas cadê ele? Ô, prefeito. Oh, o oh, Teco, boa tarde. E, e aí, como que você tá? Não, oh, prefeito, eu chamei aqui. Você dá, apesar de que a gente tá aí sob ataque alienígena, né? Pra você dar uma olhada no novo empreendimento da cidade, cara. Pô, maneiro, maneiro. Aqui a gente tem a recepção, nosso querido Teco aí administrando quem entra e quem sai. Sim, sim. Olha que legal, que eu fiz uma pizzaria que eu ainda vou chamar alguém pra trabalhar aqui, se tudo der certo, se a gente tiver salvo no final de tudo isso, né? Ah, não, não. A cidade precisa de coisas como isso agora, Raul. Porque todo mundo tá meio que preso aqui dentro da cidade, né, Agora com as muralhas. Que, querendo para pra segurança do povo, né? Eu ainda não fiz uma maneira de sair ou entrar. Então, enquanto isso, eu precisava mesmo que todo mundo tivesse algum local para sair, se divertir, descansar. Porque hum. só ficar preso na prefeitura esperando ou, ou, um ataque alienígena ou dar tudo certo é muito muito angustiante, né? Essas muralhas, então, foi ordem do prefeito para proteção da cidade? Sim, mano, foi uma, foi uma, uma parceria entre eu, Jonathan Drill e Luiz, que, que forneceu dinheiro. Caramba, cara. Bom, aqui a gente tem <risos> É, Ô, oh, por que eu não pisei aqui ah. eu fiquei com fome? É negócios, né? Business, né? Business, né? Os segredos dos business. Só isso só. E aqui eu coloquei o Tico, tirei ele lá da base, lá, porque tá perigoso, Opa. né? É, realmente, né, Ross? Então ele vai ficar trabalhando aqui, não vai mais trabalhar na fábrica lá, não. Não, beleza, beleza, maneiro. Prende mito maneiro, pena que eu tô ficando com fome aqui, né? Mas bem maneiro, cara. Eu, eu gosto, mais aqui... Por que tem um tão grande pra, pra pizzaria? Não, aqui é pro pessoal vir de carro, né, e assistir um filme. Inclusive, você não sabe o que aconteceu. O oh, que aconteceu? Já fiz aí inauguração, né, pro nosso... Porque eu precisava ajudar um amigo, né? Um amigo nosso, né? O Jonathan. Ah, sim. E aí eu fiz a inauguração e conseguiu... Ele conseguiu finalmente marcar o um encontro com a Pouki. O Jonathan conseguiu marcar o um encontro com a Pouki? Sim, cara. Olha aqui a foto. Mas a Pouki é. tinha medo dele. Então... Eles juntos. se sentaram pra conversar. Ele... No pé dela. No chão. Ué. É, ah. beijando, beijando os pés dela. Meu Deus do céu. Ele é muito apaixonado, eu prefiro Tá, então basicamente a porra que arrumou um servo. Não, você não sabe da maior. Eles vão casar. Ué? Cara, eles iam começar o, romano, o namoro. Só Sim. que por causa daquilo ali, eles falaram, cara, a gente não pode esperar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E como eles descobriram que eles se amam muito, eles falaram, vamos se casar. Vamos marcar o casamento o mais rápido possível. E vamos fazer a cerimônia. E se acontecer alguma coisa com esses alienígenas invadir, o e destruir tudo, a gente vai morrer feliz, casado e se amando. Meu Querido, né Deus do céu. Coisa doida, cara. Acontece a noite dia as coisas Bom, aqui, eu é, que que é... Eu não sei nem o... Eu tô perplexo, honestamente, eu estou realmente perplexo. Eu também fiquei. <risos> bom em breve eu vou fazer uma, uma porta para todo mundo poder entrar e sair do, da muralha e aí a gente pode fazer esse negócio aí do casamento então ah fica por conta do do, do, do prefeito a cerimônia tá bom vai ser legal vai ser maneiro Tá, é eu, eu, eu, eu, eu cuido disso bom é House, duas coisas primeira Fala. você tem a licença para testemunha aqui é tenho mas eu não trouxe ainda mas eu tenho eu tenho sim tá, eu tenho a gostoso, segunda tá é assim não é obrigatório mas eu tô tentando arrecadar essa grana para ajudar a cidade né uhum. todo mundo tá tendo que começar a morar na Cidade agora, junto com, com, com das muralhas e dos aliens, correto? Certo, fiz uma então, aqui do lado da prefeitura. Então, eu tô tentando é, cobrar cobrar cinquentão de todo mundo que tá morando na cidade. Quem não puder pagar, tá tranquilo, mas quem puder pagar para ajudar, que eu vou usar esse dinheiro para continuar protegendo a cidade criando infraestrutura, sabe? Ah, eu vou ter, eu até eu tenho dinheiro aqui, eu vou doar para a prefeitura, mas eu queria saber se tem algum algum lugar para a gente se armar, pegar boas armaduras, porque eu vou falar para o prefeito eu tô é com o Pedro. De isso é que o Pedro ele foi responsável por fazer armaduras e. E itens de defesa pra todo mundo Ah, boa, boa, boa Ó, eu tenho aqui uma moedona de ouro ah. Eu vou dar uma moedona de ouro toda pra ajudar a cidade, tá? Que isso, Raul, obrigado de verdade, Raul, tá bom? Tamo bom, junto, prefeito Ó, se quiser, tá, tá liberado Pode colocar a placa no seu drive-in aqui A pizzaria e tá. tudo mais Porque o povo precisa de alegria nesse momento Se quiser fazer mais uma entrada pro outro lado também Fica à vontade, tá bom? Tá, a gente precisa viver, né? Independente do que vai acontecer Vamos lá, vamos manter a sanidade ah, O importante é não parar, né, Raul? Bom, então, eu, eu vou eu, eu vou, pra... eu vou sair agora, Raul que eu preciso me encontrar com o urgente para conversar sobre a nave, tá bom? Tá bom, prefeito. Cuida de nós, prefeito. Olha por nós. Tamo tá, tá, tá, tá aqui para isso. Tchau, Rax. Tchau. Bom, uma coisa que aconteceu que eu não, não comentei com vocês, mas que foi muito estranha. Enquanto fazia a muralha, eu conversei com o, o Drill sobre o pagamento, né? O gerente do banco, o Luiz, ele me deu dois mil para pagar as muralhas e elas custaram 1.500 porque eu dei uma ajuda. Porém, o que me foi cobrado foi nada. Eu fui conversar com o Drill quando estava fazendo a obra para pagar ele e ele falou que o Luiz já havia pago ele. Então meio que o Luiz deu dois mil pra gente do nada, eu não tô entendendo. Mas bom, vamos misturar isso aqui com o dinheiro que o que o, que o house me deu já, pegar aqui da minha carteira aqui, ó, e depositar. Agora, a gente precisa apenas de seis ouros, que é 600 conto pra eu conseguir metade do valor do cofre do banco. Eu combinei com o Pedro, que se a gente comprar compra o cofre do banco, porque a gente acredita que o cofre do banco tem alguma coisa, correto? E sei lá, agora, aproveitar que o, que o Luiz tá dando vários apoios pra gente aqui na cidade agora, é uma oportunidade boa, porque vai que no cofre do banco tem alguma coisa que pode acabar com essa nave, que pode deixar todo mundo feliz, pode deixar todo mundo bem, vai que a Solução de tudo, e, e se for alguma coisa ruim que aconteça comigo, por causa que eu, eu, eu tô aqui pela cidade, eu quero ver alguma coisa que ajude a todos. Eu quero ver todos bem. Eu preciso que todos sejam bem. Eu não aguento mais que a cidade sofra enquanto tem pessoa que não tá sofrendo. Se alguém tem que sofrer pela cidade, que seja eu. Eu quero o bem de todos. Bom, vamos atrás do delete. Peraí, mano, que sorte. O, o Delete tá ali, olha o nomezinho dele ali. Peraí, vamos falar com ele. Ô, Delete! Opa! E aí, LG? Tudo bom, cara? Como que você tá? Mano, não, bom eu não tô, não. Véio. como que eu vou ficar bom se tem uma nave ali em cima da minha cabeça? Então, eu queria saber o que você sabe sobre ela, porque o, o Apu falou que você, ele, ele arrancou uma, uma bomba de lá, alguma coisa assim, ele passou para ti? Sim, eu tô com ela aqui na minha mão. Só que eu, eu tô com medo de manusear essa TNT, velho. Meu Deus, o que... que é isso? É a bomba que o Apu roubou lá, do, sei lá, da Death boca e... da nave. Eu não vou nem colocar no chão, isso. Isso. Não, tá, e, milho, não. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, como eu não entendo tanto, só precisa atender, eu vou entregar ela para o cientista lá na, na, na, na base da NASA, sabe? Eu acho ah. que você pode fazer alguma coisa, algum estudo. Com, com certeza, com certeza. Eu queria falar mais um assunto com você, mas antes, como você pode perceber, eu terminei a muralha em volta de toda a cidade, né, para proteger o povo. É, eu percebi sim, ali, gente, isso aqui sim. ficou caustrofóbico. Oh, ah, não, tá mó grande, não ficou nada, para. Oh, mas aí, te perguntar uma coisa, é, eu não sei se você vai conseguir, mas eu tô tentando arrecadar a ajuda dos moradores da cidade, que vão morar na Cidade a partir de agora. Eu tô pedindo 50, ou sei lá, ou quando você puder dar para eu usar esse dinheiro em infraestrutura pra cidade. Porque, querendo ou não, você tem a NASA, você tem suas coisas e tá bem. Mas, delete. Tem um povo que não eu e eu, eu preciso trabalhar urgentemente para fazer tudo que eu puder para salvar a cidade. Eu quero comprar o, o cofre para descobrir se é alguma coisa para acabar com tudo isso aqui. Eu quero comprar casas eu quero comprar alimentos para todo mundo. Eu quero deixar a cidade boa, sabe? Então você tem alguma grana para ajudar? Cara, eu, eu tenho sim, mas eu, eu posso eu vou entregar a TNT lá para cientista, mas depois disso eu posso trazer todo mundo para cá. Os cientistas? Sim, eles estão do lado vai, de vai, fora. gente vai, vai ser perfeito. Vai ser, não, tra traz, você tem um teleportador, correto? Tenho. Tá, traz eles então e bora abrigar todo mundo aqui. Se quiser fazer uma casa para eles lá, pode. Fica à vontade E você consegue dar o dinheiro já? Então, na verdade Eu queria que você me seguisse Pra me mostrar um negócio pra você eu, eu vou dar o dinheiro Mas calma, vem cá Não, sem problemas Até porque ainda tem mais coisa Pra falar com você LG, você tava falando de dinheiro A última semana Eu juntei todas as minhas economias Pra comprar essa TNT aqui, ó Ela a é super, super nova. nova Exatamente É, é muito um improibido Por que é, você quer ela? Porque eu acho que O único jeito de acabar com essa nave Não é explodindo ela Se a gente explodir ela Pode vir uma outra nave Eu tenho hum. certeza que a solução É explodir o ninho dos alienígenas Ou seja, a base lá na lua. Início, LG, olha só. Esse carinha aqui, ele não vai vender a TNT, ele vai fazer uma troca. Mas que tipo de troca ele tá fazendo? Pra, pra mim, ele não tá fazendo nada. Peraí, aí, você tem que trazer uma meca Tool. O que é uma meca Tool? Ah, então, a meca Tool é uma ferramenta do mecanismo e só eu consigo fazer ela, porque ela vai usar a Atomic Disassembler. Ah, você vai ter que abrir a mão da sua super picareta, então? Sim, mas, mano, é pelo bem da cidade. Então, como eu não vou comprar a TNT nem nada, eu vou te dar tudo que eu tenho, LG. Meu Deus do céu, Bela, sério? Sim. Toma aqui, mano, ó. Tudo mano, que eu tenho. Obrigado. Br Meu Deus, eu muito dinheiro. É muito dinheiro. Salve as pessoas, LG. Ah, pode... Ó, Delete, eu vou falar pra você aqui. Eu vou usar esse dinheiro pra comprar o segredo do cofre do banco. Que? Pensa comigo, Dalete. Mas você não ia ajudar os pessoal? Então, você não percebeu que desde o começo de tudo sempre teve aquele cofre lá e sempre teve pra comprar. Você é. não, não não consegue imaginar que pra ser um cofre pode ter alguma coisa tão boa, tão inspiradora, algo tão poderoso que a gente possa simplesmente acabar com não só com os aliens, mas com tudo que vier, porque a gente não enfrentou só dela. A gente está longe de falar só. Alien. Toda hora tem algum problema. E se isso for a solução para salvar a utopia? Você, você tem razão, véio. desde o primeiro dia dessa cidade, tem alguma coisa no cofre que pode ser a nossa salvação, vai. Então, você tem o meu apoio para isso? Sim. Eu, eu, eu, um pouco de curiosidade também, né? Mas Sim. se tá lá esse tempo todo, tem que ajudar a gente de alguma forma. Então, com certeza. Eu, eu acredito que lá tá a chave de tudo. Mas, Danath, uma última coisa. Quando você for... Espera, vamos falar um pouco mais longe, que tem umas pessoas aqui. Não sei se... Boa tarde. Então, Danath, aqui, ó. É... Quando você for explodir a lua, você acha que tu consegue remover essa nave antes? Ou só remover ela pra atiçar o pessoal antes de você explodir a lua? Por causa que eu queria fazer mais uma camada de proteção na cidade, com essa nave eu não consigo. Cara, então, eu vou estudar sobre essa TNT, a gente tinha que arrumar um jeito de plantar e usar essa aqui ao nosso favor. Só que eu tenho medo de colocar lá, lá em cima e, sei lá, explodir aqui ainda. Então, eu, eu acho que essa TNT é capaz de explodir a cidade também, eu não sei se isso é uma boa. Você não consegue arrumar algum outro jeito, quem sabe, tipo, grudando algum foguete, puxando ela, ou sei lá, qualquer coisa, que só tirasse ela daqui. Que? Entrar nela, acabar com o Silence e derrubar ela aqui. Porque aqui no meio não tem ninguém agora. Então, sei lá que é isso aqui, a gente poderia até se apoderar dela. Mano, eu, eu, eu vou pensar em alguma coisa, LG. Eu vou pensar tá no que, que eu posso fazer para também ter menos estrago, menos danos aqui na cidade. O pessoal precisa de serviço, mano. Exatamente. Se a gente, se a gente acabar com o centro da cidade onde tem todas as lojas, o que, que eles vão fazer? A gente pode fazer uma rede para quando cair. Ah, mas é muito pesado. Bom, Delete, eu deixo essa tarefa em suas mãos. Tudo que você precisar de dinheiro para isso de funcionário, alguma coisa, fala comigo que eu dou um jeito, tá bom? Tá bom, LG. Ó, você sabe que eu tenho um teleportador, então se você não me encontrar ali. Manda uma mensagem pra mim Que eu teleporto pra cá de volta, tá? Tá, tá bom Qual que é o seu número no comunicador? Eu não tenho o seu ainda É 4002-8922 é. Tá, obrigado Marca aí Tá, ó Traz o pessoal da NASA E se precisar de espaço, mano Pode colocar uma casinha, uma cabana O que você quiser pra todo mundo morar lá, tá bom? Tá, obrigado, LG Eu, eu, eu bem agradeço, o dinheiro lá, hein? Cara. Obrigado mesmo tchau, tchau, até depois Até Tá bom, agora com essa ajuda do Delete Deixa eu tirar todo esse dinheiro aqui Meu Deus, é muito dinheiro que o Delete deu Eu vou ter 5.748 5.748 648. É mais da metade do valor do, da, do, do, do segredo do cofre. Então, a minha parte eu já tenho. E eu tenho então vou comprar o Pedrux. Deixa eu ver aqui. Luiz, boa tarde. Eu vou tentar comprar o segredo do cofre hoje. Me, me fala o valor. É 10 mil, né? Tá, obrigado. Eu tenho 5 mil, né? 10 mil. Eu tenho 5.500 quase. Tá, eu tô dependendo do Pedrux agora. Então, vai dar certo. Vai dar certo. Tá, vamos, vamos encontrar ele. LG, LG, LG. Meu LG. Deus, eu achei que você nunca ia voltar de churrascaria. Já faz um ano que eu Chega te vejo. de piada de churrascaria. A gente tem um cofre pra abrir, mano. Olha. Quanto dinheiro Conseguiu eu? Eu uh, peraí, na minha carteira tem alguma coisa? Não, não tem nada. Tudo que eu tenho tá aqui no banco. Deixa eu ver aqui. Tá, ah, eu também tenho, bum, eu tenho, tenho 5.748. Uh, eu tenho, deixa eu depositar aqui 4.270, mano. Falta pouco demais. Pera, pera, pera, eu acho que não pera, me transfere tudo. Eu Acho que a conta deu certo. Eu transfere aí, pera aí. LG deu certo. Uh, pera aí, eu vou ver aqui. Uh, Maneja a. Eu tenho um D8C. Tá, eu acho que deu certo. Tá, peraí, peraí. Deixa eu ver essa moeda de diamante. Cal calma aí. Meu Deus do céu, Pedro, que você nunca quer ver essa moeda. Mano, que... Olha que linda! Eu já achei impressionante a moeda de esmeralda, mano, é de diamante é muito da hora. Não, tá, o melhor agora... é que sobrou um pouquinho ainda, né? Ah, sobrou uns trocadinhos pra gente comprar uma bala. É, e agora? Pedrux, só, por favor, torce! Mas torce muito pra que isso seja o que a gente tanto espera pra poder salvar a cidade, acabar com os alienígenas, com todas as ameaças e finalmente possa dar a vida que o nosso povo merece, Pedrux. Tá, tá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Sim. Pedrux, lembra? Se você em algum momento sentir que é alguma coisa perigosa ou algo do tipo, a gente se joga na frente. Não importa o que aconteça, mas a nossa vida vai em vão e a do povo fica salva. Certo, certo. Bo boa tarde, Luiz. A gente veio aqui pra comprar o cofre do banco. Eu comprei, Pedro. Tá, a gente acabou de gastar 10 mil reais, LG. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Acho que tá aqui embaixo. Tá, Pedro. Eu acho que finalmente é o nosso momento, cara. A gente finalmente vai conseguir. aí eu, eu vou falando assim aqui, você testa na porta, tá bom? Tá, beleza, beleza. É 40028922. Tá, beleza. Entra, entra, tá, entra. tá. Você tá pronto? E agora, tá. Eu acho que eu tô pronto. Tá, vamos, fa vamos Ao fazer mesmo junto. Tempo? Sim. Beleza. Tá, 4, 0, 0, 2, 8, 9, 2, 2. Pedro, não, não tem nada. Ah, o não, não tem tu nada. Não pegou o que tinha dentro? Não. Ele você tá falando que a gente pagou 10 mil. Dinheiro por nada. Espera, pera, vem, vem cá, peraí. Mano, a gente tem que falar com o Luiz rápido. Mano, a cidade. Pera, pera, pera, pera, pera. LG. A cidade tá normal, Pedrux. Oi. LG, meus corações. O que foi? O que, que tem? Olha os seus corações. Pedrux, eu sou no hardcore. Eu tô no hardcore. Pedro, eu tô no hardcore. Será que mais alguém tá no hardcore, Pedrux? Mano, pera, vamos falar com o Luiz agora. Porque, mano, isso aconteceu só quando a gente abriu o baú. Mano, como assim? LG. Mano, Pedrux. Cadê o Luiz?